Muito bem, meus amigos, eu fui convidado pelo governo dinamarquês para participar de uma missão oficial. Eu parto para Dinamarca no dia 24, né? ou seja, muito em breve. Vou registrar cada detalhe da viagem para vocês, assim como quando eu fui em viagem, missão oficial para o Japão. Esse ano fui ao Vale do Silício, quem quiser acompanhar o vídeo, vou pedir para deixar na descrição ou deixar aqui em algum lugar. Uh, editor para o cara poder assistir aí o vídeo. E vamos falar sobre o que diabos eu vou fazer na Dinamarca, né? Porque né uh, o governo dinamarquês me convidou, convidou a deputada Rosângela Moro, o deputado Lucas Redeker e o senador Marcos Pontes para visitar a Dinamarca. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, e você entrar na nossa Twitch para acompanhar as nossas gameplays também no nosso canal Cata Games e entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp tem campeonato de debate, tem debates por região, por setor. Uh, divisões pelo Brasil, divisões pelo estado de São Paulo, tem também concursos para você ganhar livros gratuitamente e Clube MBL, claro, Clube MBL para você receber as informações e bastidores de Brasília e assistir aos nossos mini documentários e entrevistas exclusivas e produções futuras como a revista que a gente já está lançando a primeira edição da revista Valete. Muito bem, qual que vai ser minha programação geral na Dinamarca? né? Conhecer Agricultura, Sustentabilidade, Indústria Verde e Desenvolvimento de Inovação e Tecnologia. Como vocês podem ver, eu não tenho articulação suficiente para fazer o 4 desse jeito, então vou fazer o 4 assim. A primeira visita que a gente vai fazer lá na Dinamarca é uma visita ao Ministério da Indústria e Comércio. O secretário permanente do Ministério da Indústria e do Comércio vai nos receber, vai fazer uma apresentação sobre inovação, né, sobre empreendedorismo e propriedade intelectual na Dinamarca. Né? Ou seja, a gente vai entender qual que é a legislação de inovação, qual que é a política de empreendedorismo levada à frente pelo executivo, pelo poder executivo dinamarquês e também a legislação de uh, propriedade intelectual, que a gente sabe que no Brasil é um problema, né? Eu conheço bom, um deputado colega meu, uh, grande amigo doutor Zacarias. Né? O doutor Zacarias é conhecido mundialmente por ser um dos poucos cirurgiões capazes de separar gêmeos siameses. Né? E ele tenta já registrar um medicamento uh, que ele criou, uma fórmula que ele criou há mais de 10 anos há mais de 10 anos no Brasil que o nosso querido Zaka tenta fazer isso e não consegue. Pois a gente vai visitar o State of Green. O que é o State of Green? É uma parceria público-privada para o desenvolvimento de tecnologias verdes. Vamos ter uma apresentação da uh, gerente de projetos para falar sobre a transição verde na Dinamarca, ou seja, como a Dinamarca está fazendo a transição da sua indústria, da sua matriz energética para energia limpa, para energia indústria verde, diminuindo a emissão de carbono. Uh, vamos ter uma apresentação também, neste mesmo lugar, sobre parceria público-privada para promover a captura de carbono. Acho que é a primeira vez que eu escuto isso, né? Parceria PPP para promover captura de carbono. Eu sempre ouvi sobre né, iniciativas globais, né, sobre a ten tentativa fracassada de taxar o carbono. Tenho lido, né? Eu disse para vocês que eu tenho lido, estou quase terminando o Jantro, né? Economia do Bem Comum. E ele fala um pouco sobre as medidas fracassadas né, tomadas em relação ao carbono. Vai ser interessante saber sobre parceria público-privada envolvendo isso. Depois nós vamos conhecer o parlamento dinamarquês, vamos ter uma discussão com presidentes de partidos políticos, vamos ter uma discussão também com deputados sobre a legislação e a ajuda do governo dinamarquês para inovação, empreendedorismo e uh, propriedade intelectual. Então, a gente vai começar a viagem vendo a perspectiva do Poder Executivo em relação a esses três pontos e no meio da viagem a gente vai para o Parlamento conhecer a visão do Parlamento. Para além disso, nós vamos conhecer a maior empresa farmacêutica de tratamento de diabetes, a Novo Nordisk. Não sei se é assim que se pronuncia. E a gente vai ter uma visão geral sobre o trabalho de inovação e também propriedade intelectual. Depois, a gente vai conhecer o Agrofood Park, com uma apresentação uh, sobre a inovação, sobre a incubação sobre comida, sobre o cluster é, biológico né, da, de, dessa iniciativa e conhecer melhor né, como é que funciona né, essa empresa e como é que funciona o desenvolvimento de tecnologia para agropecuária na Dinamarca ou agricultura na Dinamarca. Né? Depois a gente vai conhecer o Centro Dinamarquês de comida e agricultura, né? Vamos fazer ali uma visita, é, vamos conhecer é, também, né, a, a, o centro de pesquisa de desenvolvimento para pecuária, falar sobre o impacto climático da, da das vacas e também das pesquisas envolvendo isso, e também na né, maior planta piloto de biogás, né? que vamos falar sobre as possibilidades também sobre biogás, que é um assunto que interessa muito ao Brasil, que nós possuímos, nessa produção aqui também no Brasil, vamos conhecer no governo de dinamarquês. E a nossa viagem termina na Aarhus acho que é Aarhus que se pronuncia, University. Vamos conhecer o campus, vamos conhecer também o chefe da área de negócios, de desenvolvimento e tecnologia da universidade e uma apresentação sobre o papel da transferência de tecnologia né, na promoção de inovação por parte da academia, da universidade, para o governo e para as empresas dinamarquesas. Muito bem, vocês vão acompanhar essa viagem de perto, assim que eu estiver por lá, já começa a fazer vídeos e mostrar um pouco daquilo claro que pudesse ser mostrado sempre nessas missões oficiais.